Me desculpa o barulho do helicóptero, mas se eu for esperar ele acabar para gravar, eu não vou conseguir gravar. Te incomoda essa coisa de me... ser obrigatório você se expor online? Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Facebook. Facebook realmente parece que todo mundo tem que estar lá. Tem que ter um canal no YouTube. E aí a gente começa a achar que é demais. A gente não está vivendo a vida pessoal da gente. A gente vive a vida dos outros num eterno Big Brother, porque tem centenas de canais de Big Brother, centenas de canais de gameplay e você acaba não produzindo seu próprio canal. Mas você quer produzir um canal ou você quer viver tua vida, nadar, correr, ver, ver série? Estamos mergulhados numa terrível sociedade de alto de superexposição que não é nova. Então eu resolvi juntar um monte de coisinhas nesse vídeo para discutir esse negócio. Nada disso é novo. Já tem lá o Andy Warhol, que falava que todo mundo teria 15 minutos de fama no futuro. E ele errou, porque ele estava pensando que todo mundo teria um espacinho de 15 minutos, pelo menos numa TV ou num rádio, ou coisa parecida. E a gente tem horas de fama online. Você falar lá tentando. Eu não tenho fama nenhuma por enquanto. Não sei se algum dia terei, porque não tenho esse foco e você não precisa ter. O que você precisa é interferir no mundo à nossa volta. A gente tem, sempre teve essa vontade. A gente reza porque a gente acha que vai controlar os deuses e assim controlar o universo. A gente tem essa necessidade. E hoje a gente tem a possibilidade de ter uma sensação maior de que estamos fazendo isso. E esse recurso, esse meio que a gente tem, que é a internet, faz com que seja um pouco mais do que uma ilusão. A gente realmente tem um impacto no mundo. Eu tenho impacto lá, sei lá, com as 30 pessoas que assistem os meus vídeos atualmente. Uma das coisas que isso muda é a postura dos chamados millennials, que nasceram nessa cultura, já nasceram se compartilhando com o mundo. Nasceram não, né? Porque o millennium é da década de 80, 90 pra cá e a gente começou mesmo esse negócio de 2004, que foi a explosão do Orkut, um pouco antes teve do MySpace e aí a gente realmente começou a sentir que tinha uma voz no mundo o millennium ele fica com essa fama de que ele é mimado ele não é mimado, ele está vivendo num sistema marcado ainda, quer dizer, ele é mimado tá? os milênios são mimados também não todos, não, não vi estatística de quantos por cento deles são mimados mas eu acho que é uma boa parte dos milênios justamente porque são muito ouvidos, eles têm muita atenção, a gente fica meio imaturo eu fiz um vídeo, tenho que fazer um outro vídeo sobre amadurecimento, fiz um, um vídeo sobre adulto e maturidade, mas vou colocar aqui. Mas mais do que isso, o milênio sente um pouco o peso de poder mudar o mundo também, uma certa responsabilidade por interferir no mundo. Só que ele vive ainda nessa sociedade marcada pelo aquele esquema de vou trabalhar cinco dias por semana numa coisa chata que não me dá prazer, para poder ter prazer dois dias por semana, sábado, domingo, finalzinho de sexta-feira, que são os dias bons da vida. Tem gente, inclusive, que fala, ah, não, a sua vida é boa até os 20 anos, depois que você entra no mercado de trabalho, acabou a tua vida. Que mundo bunda que a gente fez, né? Você é feliz por 20 anos e triste por 70. Não faz sentido. E o pessoal começa a despertar para isso. Não, eu quero ter prazer minha vida toda, eu quero jogar videogame minha vida toda, eu quero ser um pouco criança a vida toda o que não implica ser imaturo. Outra coisa que eu estava pensando essa semana é que acabou que o mundo se dividiu em três classes de pessoas. As pessoas que assistem as pessoas que produzem conteúdo, ou leem, né? As pessoas que produzem conteúdo e expõem, e as pessoas que não fazem nada disso, que vivem da mesma forma que se vivia na década de 80, na década de 90, vão para o trabalho, assistem TV, jogam com os amigos, não é uma vida ruim, só que é uma vida antiga, é uma vida que você cada dia mais sente que é inadequada para a cultura moderna, você se sente um outsider, você se sente um peixe fora d'água, as pessoas estão todas jogando Pokémon na rua e você não está entendendo aquilo, você fica com raiva do Pokémon, você está com raiva na verdade de não estar conseguindo se inserir naquela cultura que vai emergindo. E é claro que essa divisão em três não é uma divisão estanque, não é uma divisão sem interseção. A maioria de nós está em pelo menos dois desses grupos de pessoas. Quem produz conteúdo assiste conteúdo. Quem trabalha de nove às cinco e só vive no final de semana, acaba consumindo conteúdo e tem gente que produz conteúdo também. Então, mas a gente tem esses três grupos de comportamento, grandes grupos de comportamento, que a gente acaba seguindo e tem gente que não segue o mesmo, tem gente que né, se fecha naquele negócio e não é bom. Eu acho que você tem que ter um pouco de cada, de cada coisa. E aí a gente fica com o mundo como? É ruim fazer vídeo? É ruim você se expor? O ruim é você... E aí é outra coisa que eu estava pensando é, essa semana, que é a questão da identidade horizontal e da identidade vertical, que eu descobri agora há pouco tempo no livro do Andrew Solomon, Longe da Árvore vale a pena uma folhada custa uns 60 reais de papel uns 30 uns 40 reais uns 70 reais de papel uns 40 reais de é, digital a identidade vertical é aquela linha hereditária e cultural que você tem né você nasce dentro de uma família que tem aqueles perfis culturais e físicos e tá tudo bem está tudo normal nada é estranho só que de vez em quando nasce alguém que tem uma identidade horizontal, uma pessoa que tem ananismo, por exemplo, uma pessoa homossexual, são pessoas que acabam não se encaixando na própria cultura, ou até que decidem não se encaixar na própria cultura e vão buscar a sua identidade horizontal, Eles vão buscar pessoas que têm aquele mesmo gosto que elas, aquele mesmo perfil que elas. Todos nós temos algum impulso que é diferente da nossa família, a gente tem essa necessidade também de nos destacarmos da nossa família, do nosso grupo social, para ser diferente, a gente tem um impulso de ser diferente. E, mais uma vez, internet, Instagram, é, YouTube, essas coisas todas a internet nos dão a oportunidade de buscar identidades horizontais, é, horizontais, o que é legal. A gente pode gostar de qualquer coisa, a gente pode mudar a nossa identidade, que é... Uma última coisa que ainda vou colocar aqui nesse vídeo, que é a fluidez da nossa identidade. A gente vivia até hoje, até pouco tempo, aquela, aquele compromisso em ser a mesma pessoa a vida toda. Eu nasci isso, vou ser isso. Chegava aos 24 anos, mais ou menos, já estava tudo definido. Gênero, tipo de trabalho, tipo de família, tipo de lazer. Só que a gente calhou de viver numa era que estamos em transições de eras. E acaba que não dá mais para você ter a mesma identidade a sua vida toda. O mundo todo está mudando à sua volta. As coisas que eram sólidas estão se tornando líquidas. As coisas que eram nem se pensava estão acontecendo e a gente tem que responder a elas. Os Jogos Olímpicos eram feitos, a Copa do Mundo sempre foi feita do mesmo jeito. Agora a gente não está mais satisfeito. A política a democracia há décadas funcionam do mesmo jeito. A gente não está mais satisfeito com isso e não é para estar. Tá. Só que a gente acaba mudando também o nosso viés. E eu acho que esse é o ponto final dessa, desse vídeo maluco. A gente não pode mais se apegar aos nossos vieses, aos nossos, às nossas identidades. A gente tem que ser capaz de exercitar a empatia e mais do para entrar no viés, na identidade dos outros, tentar entender um pouco da ótica dos outros, mas muito mais do que isso, a gente tem que aprender a mudar a nossa própria ótica. A gente tem que aprender a se destacar da nossa identidade e desenvolver uma certa fluidez de identidade para a gente ser capaz de se adaptar a esse mundo. Ou não, você vai se agarra naquele mundo e vai, dá para ser, não acho nem ruim, porque é meio assustador esse negócio de você ficar mudando, ser assim, uma metamorfose ambulante para você ver que nada disso é novo. Se você não sabe do que eu estou falando, né, tem aquela música do Paulo Coelho com o Raul Seixas, é, que fala, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha certeza. Esse vídeo eu quis fazer uma sequência de associações para ver o que, que dá. Espero que fique divertido, que fique interessante. Curtiu, curtiu, compartilhou, compartilhou. Está gostando dos vídeos? Quer ver outros? Assina aí. E eu sempre acho estranho esse negócio de ficar pedindo. Você sabe se você quer assinar, você assina. Se você não quer assinar, você não assina. Se você quer dislike, você dá dislike. Tchau, tchau. Até porque eu estou aqui também me expondo, me apresentando, querendo ser aceito pelos outros, pelo menos até certo ponto, todo mundo que está fazendo alguma coisa que é um grau de aceitação. No meu caso, eu acho que o grande lance mesmo, para mim, é poder compartilhar, sentir que estou deixando alguma coisa de útil para as outras pessoas. Não estou ensinando, não, estou pelo menos assim estimulando uma reflexão.